Você está ouvindo o audiolivro O Caminho Oculto Uma obra mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito Veneranda Capítulo 7 A Vaca Doente Retirou-se para as vizinhanças do curral, onde sua atenção foi solicitada por uma vaca doente. A pobrezinha arfava de cansaço. Tinha uma perna quebrada e várias feridas no corpo. Apelava para ele com um olhar muito triste, como a suplicar-lhe uma gota d'água. O animal tinha sede, muita sede. Era brinquinha. Não pôde furtar-se as recordações de seus bons serviços. Fornecia leite saboroso pela manhã e deixava-se ordenhar, mansa e humilde, parecendo satisfeito em atender às necessidades de toda a casa. O tratador separava do bezerro, que chorava à distância, vendo-se prejudicado no carinho materno. Brinquinha, porém, pousava nele o olhar calmo de mãe, pedindo-lhe, talvez, paciência e boa vontade, até que pudesse satisfazer o ordenhador. Leonardo recordou-lhe os gestos de bondade e renúncia, mas, mesmo assim, não se animou a socorrê-la. O animal só faltava falar-lhe diretamente com palavras humanas. Confiante, mostrava-lhe a boca sedenta e a língua seca. Entretanto, o rapazinho conservou-se indiferente. Chegou a buscar um chicote com que pudesse atormentá-la. Felizmente, não encontrou o que procurava e, longe de compadecer-se, fez um gesto de ingratidão e disse à vaca, enferma em alta voz... — Fica-te por aí cheia de manhas. Receberás a boa sova de que precisas. Capítulo 8 A ave ferida Prossegui o menino na estrada, de volta a casa, e, depois de alguns passos longe do curral, avistou uma ave ferida, incapaz de tornar ao voo. Perverso caçador acertara-lhe o corpo frágil com um crão de chumbo. A infeliz arrastava-se dificilmente, provocando piedade. As penas macias das asas mostravam rubros sinais de sangue. Dirigiu a Leonardo um olhar de aflição e desalento, num apelo mudo de assistência e carinho. Parecia dizer, — tenho um ninho cheio de filhotes que me esperam — Saí muito cedo procurando alimento, mas fui visada por um homem mau que me atingiu sem razão. Ó oh, bom menino, ajuda-me em nome de nosso Pai Celestial. Auxilia-me a regressar. Tenho medo, muito medo. Lembra-te de tua mamãe que não desejava separar-se de ti e compadece-te do meu coração angustiado de mãe ferida. Meus filhinhos abençoarão teu nome, cantaremos em tua janela com alegria e gratidão. O rapazinho, contudo, insensível ante aquela rogativa sem palavras, observou rudimente. Ótima ocasião para a experiência do tiro ao alvo. Sem qualquer outra reflexão, apanhou uma pedra a esmo, e depois de mirar atentamente a cabeça arrepiada da ave infeliz, matou-a sem compaixão. Capítulo 9 – O Velho Servidor Prosseguia em sua caminhada quando encontrou o antigo servidor da propriedade paterna. O velhinho de cabelos brancos seguia dificilmente suportando o pequeno fardo às costas. Como não recordar-se dele? Era Ricardo, precioso auxiliar em todos os serviços domésticos. Demonstrava cansaço e felice, mas nunca lhe faltava boa vontade. Em razão disso, o papai de Leonardo aproveitava-lhe os préstimos em atividades mais leves. Nesse dia, mostrava-se mais pálido, mais trêmulo, tropeçando frequentes vezes. Leonardo aproximou-se. Notando-lhe a presença, o ancião rogou o confiante. ''Meu bom rapaz, ajude-me, por favor. Venho do moinho de seu pai onde recebi o farelo que devo entregar ao vizinho. Creio, porém, que meu velho corpo não está funcionando bem. A cabeça anda-me à roda, tenho as pernas doloridas, receio cair a qualquer momento.'' Fez pequeno intervalo e acrescentou humilde. Quero auxiliar-me a levar a carga. A voz dele era triste e chorosa, mas o menino não se comoveu. Pensou consigo mesmo que o velho era simples empregado e que não devia diminuir-se, prestando-lhe colaboração. Dominado por essa ideia, pôs as mãos nos bolsos, deu uma gargalhada. E falou. — O senhor acha que sou seu criado? Arrebente-se como puder. A resposta revelava dura ingratidão. O velhinho, contudo, não disse mais nada e seguiu em silêncio. Capítulo 10 – O LIVRO EMPRESTADO Decorridos alguns minutos o indolente rapaz encontrava-se de novo às portas de casa e contemplou o firmamento, onde o sol ia muito alto, dando a impressão de que viajava no dorso branco das nuvens. Parado na observação do alto, interrogou a si próprio. — Em que momento virá Jesus ensinar-me o caminho para o céu? O vento passava de leve parecendo recomendar-lhe calma e esperança. Dispunha-se agora a penetrar o interior doméstico quando foi procurado por Antoninho, inteligente sobrinho do vaqueiro, o qual, de pés descalços e camisa em remendos, lhe pediu um livro emprestado. O colega pobre permanecia respeitoso, acanhado. Os olhos tímidos mostravam expressão de súplica. Leonardo supôs que o companheiro talvez tivesse vindo a conselho do tio Manuel, que o assistia carinhosamente nas lições e antegozou o prazer de exibir a posse. Aprumou-se e recebeu-lhe as saudações com as fumaças da superioridade mentirosa. Antoninho explicou-se humildemente, alegando que devia apresentar as lições preparadas, o que se tornava difícil por faltar-lhe o livro de história natural. Leonardo ouviu tudo de cabeça alta e respondeu inflexível. — O quê? Emprestar meu livro? De modo algum. Se você quiser estudar, gaste o seu próprio dinheiro. O colega ia insistir na solicitação, mas o nosso rapazinho adiantou-se, exclamando, — Não, não e não! Antoninho retirou-se abatido, procurando reprimir as lágrimas. Capítulo 11 A Refeição Logo após, entrou Leonardo em casa, onde esperou o pai para o almoço. Nem sequer olhou para sua mamãe, que ia afobada de um lado para outro, atenta aos preparativos da refeição. Temendo o serviço, fechou-se no quarto, até que a voz materna se fizesse ouvir à porta, chamando-o carinhosamente. O pai já havia chegado, preparando-se para o almoço. Viera suado, mas prazenteiro, Carregando dois cestos pesados de morangos, cenouras, bananas e abacaxis, Leonardo, porém, mantinha-se distante de qualquer expressão de reconhecimento e nem se dignou de reparar as frutas. Pós da mesa em toalha muito limpa, em vão sua mamãe lhe recomendava com postura e silêncio. O menino choramingava entre lamentações e palavras feias. — Onde está o meu bife? reclamava, gritando, em vista da ausência da carne. — Sirva-se dos ovos, meu filho! dizia sua mamãe carinhosa e boa. — Não quero! Não quero! exclamava o filho, ingrato. — As cenouras e batatas estão excelentes! acentuava a senhora com desvelo. O pequeno malcriado, no entanto, longe de corresponder à bondade dos pais, abandonou a mesa precipitadamente, dirigindo-se para a cozinha, onde bebeu quase um litro de leite às escondidas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.